Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo um tutorial da música Maranata do Ministério Avivo, tá? Então estou regravando esse tutorial, já fiz ele há muito tempo atrás, mas uma qualidade inferior, né? Tudo mais. Então, estamos aí trazendo aí uma cara nova aí, beleza? Bom, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber a notif as notificações. A notificação não, as notificações, né? Tá bom? Bom, e se você quiser ser meu aluno, link na descrição. Vamos lá? Bom, introdução dessa música aqui. Dó menor, tá? Lá bemol. Mi bemol. E depois, si bemol, tá? Acho que o microfone tá meio fora, né? Pronto, agora ficou melhor. De novo. Dó menor Lá bemol Mi bemol Si bemol, tá? Eu estou usando aqui aquele Bom e velho piano com pad, né? Ok Depois se você quiser saber mais do timbre aí, Me pergunta aí que eu te falo, tá? Isso aqui é o Classic Pianos Que é uma livraria da Nord aí que eu vendo Mas isso aqui é um outro assunto Sobre esses acordes, tá? A gente vai trabalhar então a introdução da música, tá? Então eu vou fazer aqui Algumas formas aqui, tá? Até você decidir aí qual é a melhor forma Que você vai usar Tá bom? Vou começar da forma mais simples, tá? Ó. Beleza? Então, o Dó aqui Aqui a melodia Cai no Dó aqui, ó E na mão esquerda, Lá bemol Beleza? Aí agora vai cair no Mi bemol aqui E depois no Si bemol aqui, tá? Pode ser aqui, ó Só o oitava Apesar que o teclado não vai ter esse, esse Si bemol aqui, né? Então Tá? Então a gente pega um pouco mais pra cima Vamos oitavar isso aqui Vamos lá ó. Beleza? Beleza E cai no Si bemol aqui. Vou fazer bem devagarzinho. Vamos lá. Aí você vai vendo as notas aí. Ok. Bom, essa aqui é a forma mais simplificada, tá? Eu, particularmente, eu gosto de fazer. Usando o make chord melody em algumas partes Eu gosto de tocar aqui ó. Beleza? Tá, eu vou passar a forma como eu gosto de tocar para você ver Tá? Então, o Dó menor você vai fazer aqui Viu que deu um Dó menor com sétima, É, com sétima, tá vendo? Beleza? Aí faz Rego o dedo aqui para cá ó beleza ó de novo ó aí vem pular bemol aqui ó vê aí os dedos que eu tô usando hein? aí o mi bemol aqui beleza e o si bemol aqui mais uma vez devagarzinho Okay. E por fim a forma como eu toquei ainda agora, tá? Você vai fazer aqui ó, oitavado. Beleza? Fica mais igual a música, né? Mais uma vez, tá? Aí escorrega isso aqui pro dó, pro ré, quer dizer, né? Cai no dó aqui. Tá tô falando da mão direita, né? Si bemol, sol, si bemol, Fá, ok? Tranquilo. Fez a introdução, tá? A música tá em lá bemol, né? Fez a introdução. O que que vai rolar aqui? Tá lá bemol? Nossa, a música tá em dó menor. Sei lá que tom que tá essa música, deixa eu olhar os acordes aqui, hum, hum, tá em mi bemol, beleza? Então a música tá em mi bemol, é, e aí o que acontece? Vai entrar cantando, tá? Agora o que você vai tocar vai depender de quem está com você, você tá tocando sozinho? Você tá com banda? Com quem que você tá? Se você está com banda... Essa parte do Tu és a minha luz, a minha salvação Você pode fazer a introdução, entendeu? Aí eu prefiro até o, a ideia do chord de melody aqui, ó Tu és a minha luz A minha salvação a ti eu... Cadê a letra? Me renderei Tá vendo? Tá? É a mesma ideia que eu fiz na introdução ó. Se ao lado está da, da, da, da. Não tem mistério. Mas se você não tiver com banda, eu aconselho você a tocar acorde, tá? Então, assim, vai por mim que fazer isso aqui sozinho no piano, dependendo do teclado que você tem, não vai ficar bom, tá? Então, você pode vir pro dó menor escrachado aqui, ó. Tu és a minha luz. Tá vendo? Bem. Ó. Tu és a minha luz, a minha salvação e a quem me renderei. Tá vendo? Aí de novo: Tararara, tarara, tantara, tá? O que eu tô fazendo aqui de dedilhado? Ué? Então ó. beleza, aí vem tocar, né? Aí vai ter a parte depois do o, né? Que vai ser Lá bemol, Si bemol, Dó menor, Mi bemol, Si bemol. Tá? Então, se você for tocar com acordes, né? Tu Senhor. Beleza? Ah, a segunda tu, tu és digno é a mesma coisa, né? É, lá Agora, se você está com banda, mudou, tá? É, na música, o tecladista faz algo aqui, ó. Tá? É. Aí vem pro Mi bemol, acho, agora, né? É. Pode ser aqui. Aí depois vai pro Si bemol, vai ser... Tá? Tá? Então, é, você pode ficar. Aí depois mi bemol, né? Vou passar para você, tá? Então, ó, vai dar aqui, ó. Beleza? Tá. Depois no si bemol vai ser aqui, ó. Depois no dó menor vai ser aqui. No, no mi bemol vai ser igual o dó menor. E termina aqui no si bemol. Beleza? Então, ó. acho que só isso aqui mesmo de novo ó. beleza tranquilo então você tem duas opções segurar o acorde ou fazer isso tá E aí para aqueles mais hoeiroiros né e tudo mais aí sabe que você tem outras opções aí você pode vir aqui né Aqueles né? que já são mais veiá com isso aqui Pode vir aqui ó. Beleza? Passada aqui então Vamos para parte do Só em ti confiarei Lá bemol Mi bemol Si bemol tá? Aí depois vem Lá bemol Dó menor Mi bemol Si bemol Até aqui, tá? Eu vou tocar os acordes e vou falar aqui a letra Então, ó Só em ti confiarei Eu nada temerei Pra sempre a letra, cadê eu irei? Pois eu sei que vive estás Um dia voltará O céu pra nos buscar Pra sempre reinarás É aqui, tá? Você pode Aqui não, aqui você vai ter que Ou segurar ou fazer o dedilhado, tá? Você pode fazer só Em ti, ou, aqui, ou aqui Em ti confiarei Nada para para Cada letra para Beleza? Pode fazer isso Os vorspeiros aí de plantão Podem usar aquela técnica da terça oitavada Sempre eu irei, pois eu sei que vive estar e um dia voltar. Da da da, ta Cadê aqui? Beleza? Ok? Vamos lá, hein? É que são um monte de coisas, e aí eu preciso ir me organizando aqui, senão eu me perco. Essa música vai acontecer o seguinte, na primeira vez que ela cantar, o aleluia ela volta para lá bemol, tá? Então ela vai fazer aqui, ó, para sempre reinarás, aleluia, beleza? E aí cai na introdução, né? Tá? Beleza. Aí, chega, né? Agora faltou nota. Pronto. <risos> Tomar cuidado para não passar o teclado de cinco oitavas. Voltou a música inteira. A segunda vez do Só em Te Confiarei, ela faz Aleluia, segura o Si bemol, tá? E cadê? Me perdi. Tá, tá. Eu tô olhando a primeira parte aqui. Pera aí. Cadê? Pronto. Vamos lá. Aí a segunda vez ela faz o Só em Te Confiarei, eu nada temerei e tudo mais, né? E aí quando chega no Aleluia, ela... Do si bemol, aleluia Aí ela vai pro solo Com a base do solo de guitarra, né? Que é Dó menor Si bemol com baixo em ré Mi bemol Aí vai vir agora Si bemol E lá bemol Repete Tá? Dó menor Si bemol com ré Dó, dó, é, mi bemol, ficando doido já. Si bemol. Lá bemol. E aí termina no mi bemol. tá? No mi bemol, vai ter um fraseado aqui que eu vou passar pra vocês agora, aqui, tá? E aí vocês vão pegar aqui a ideia. Então, o fraseado vai ficar aqui, ó. Na hora que terminar o solo, né? É, cadê? Si bemol mi bem bemol, aí já vai cair no mi bemol, vai fazer isso aqui, ó, tá, ó. Beleza? Aí depois vai fazer aqui, ó. Tá? Já já passo para vocês explicar. Beleza? Vou fazer mais uma vez e já explico, ó. ó. Bem devagar, ó. Na mão esquerda você vai mudar pra cá, ó. Tá? Beleza? Tá e de novo, ó. O que que tá rolando aqui? Tá aqui, tá rolando o seguinte: tá rolando um Mi bemol, tá? Ó. Aí tá rolando um, Mi bemol, um Lá bemol com Mi bemol, Tá? Por isso que eu tô mudando o baixo aqui Porque como você vai estar tá solando Se eu fizer só o baixo aqui, ó Não vai dar certo, ó Olha isso aqui, ó Bem toscão, ó e Não Ficou legal, tá vendo? Então o que, que você faz? No Mi bemol você faz aqui E no Lá bemol você fecha, tá? Você pode fazer aqui, pode fazer aqui Pode fazer com o dedo que você quiser, tá? Então, ó, bem devagarzinho pra você pegar, ó Tá? Mi bemol Lá bemol com mi bemol, ó. Mi bemol de novo. Si bemol. Vai começar a cantar o Vem Jesus Quais são as opções que você tem para fazer essa parte do Vem Jesus? No comecinho fica esse baixo pedal aqui O que é baixo pedal? Quando fica segurando o mesmo baixo, né? Vem Jesus Vamos pegar aqui o Mi bemol, Vem Jesus Tá? Ou Pode ser aqui, ó Vem Jesus Vem Jesus Tá vendo? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Beleza? Vem, Jesus. Vem, Jesus. Tá vendo aí? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tá ó. Mi bemol, lá bemol com mi bemol. Lá bemol, si bemol. Beleza? Falei lá bemol, era mi bemol, né? Vamos de novo então. Mi bemol. <risos> Lá bemol com mi bemol Mi bemol, si bemol Ok? Aí, depois quando entrar os instrumentos aí, vai, aí não vai mais ter baixo pedal Então vai ser Mi bemol, lá bemol Mi bemol, si bemol Beleza? E aí vai se arrastando até o final da música Vem Jesus, vem Jesus Maranata, hora vem Senhor Jesus na hora que subir, você pode fazer o dedilhado Ritmo que você quiser Vem Jesus Vem Jesus Maranata, hora vem Senhor Jesus Beleza? E aí você vai ter essas opções de fazer aqui Ou de manter a ideia do tarará, Entendeu? Então você pode manter a ideia também depois Vai ficar Vai dar certo, tá vendo? Ó. E aí, aqueles mais ligeiro vai com oitavado, entendeu? Vai dar certo, de boas, né, ó. Beleza? Aí vem pra cá, ó. Ok? É isso aqui, basicamente, tá? Vai desenrolar em cima disso. Vem Jesus, tá aqui, né? Vem Jesus, maranata, hora vem Senhor Jesus. Aí acaba em Mi bemol, beleza? É, eu dei uma ajeitada na cifra, né? E vou disponibilizar ela aí na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição também tem o link para você ser meu aluno, tá? Estudar comigo. Ter suporte comigo e tudo mais. Tem também o link da minha, do meu novo e-book, tá? Que é Destravando as Teclas, que são exercícios, né? É, para ciclo de quartas, tudo mais, vários tipos de acordes, aberturas para destravar a tua mão. E aí, no meio desses exercícios, eu coloquei 18 possibilidades de subsync. Então, você que quer dominar a reharmonização, tá? Lá tem um monte de dominante lá para você usar, né? 18 tipos é coisa para caramba, tá bom? E tem também aí outros links aí na descrição. Ok? Um abraço para você, tá? Fique com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!